Olá. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você um tipo de escolha que é um pouquinho mais elaborado. Temos três opções vantajosas, mas a gente vai ver alguns detalhes interessantes entre elas. Então, eu quero que você me acompanhe aqui. Vamos lá. Opção número 1. Um. Hoje eu te pago R$ 100. Reais. Vou marcar aqui com essa cor forte a data do pagamento, tá? Então, hoje você recebe de mim R$ reais. Muito bem. Opção número 2 é um pouco diferente. Em vez de te pagar hoje R$ reais, eu vou te pagar daqui a dois anos. Mas também não vou te pagar 10, vou te pagar mais do que isso. Digamos que eu proponha te pagar 110 daqui a dois anos. Você não vai receber agora, mas em dois anos vai ter um lucro adicional ao valor que eu te devo. É, parece razoável, certo? mas nós temos ainda uma terceira opção, certo? Nossa opção número 3. Nessa, eu vou parcelar o pagamento em três anos. Uma parte hoje, uma parte daqui a um ano e o restante daqui a dois anos. Digamos que, por exemplo, eu pagarei 20 reais agora, neste ano, depois mais 50 reais no ano 1 e 35 reais daqui a dois anos. Essa opção parece bem interessante também, não é? Você pode não receber o 100 agora, mas vai recebendo o valor aos poucos. E a soma dessas parcelas acaba sendo até maior do que o 100 que eu te pagaria inicialmente, certo? Olha lá, é 20 com 50 com 35 dá 105 no total. Muito bem, temos aqui marcados todos os pagamentos nas três opções. E como estamos tratando de um exercício simples, vamos considerar que eu sou um pagador corretíssimo e que nesse período não vai acontecer nenhum problema econômico, nenhuma calamidade mundial que tudo vai continuar funcionando normalmente e que os pagamentos vão ser feitos todos em dia, sem surpresas, ok? Os próprios papéis de governo, que teoricamente são super garantidos podem não trazer o resultado esperado em dois anos, não é mesmo? Mesmo assim, quando pensamos em economia, pensamos em condições ideais de futuro, porque, sei lá, os papéis de governo podem até não pagar o que se esperava que pagassem, mas nunca deixarão de ser pagos, porque se isso acontecesse, seria um colapso econômico, e não queremos que o sistema econômico entre em colapso, que isso não é bom para ninguém, certo? Muito bem, então, na vida real e neste exemplo, vamos concordar que não vai haver nenhum cataclisma e que eu vou pagar o que eu prometi dentro dos prazos estipulados. Pois bem, vamos começar comparando as opções 1 e 2. E, para isso, vamos imaginar que nós temos uma taxa de juros prevista para os próximos anos de 5% ao ano. Então, na opção 1, o que aconteceria? Se eu te pago R$ 100 reais hoje, quanto valeriam esses R$ 100 reais daqui a um ano? É simples, multiplicamos os 100 reais pela taxa de juros prevista para um ano, que é de 5%. Então, 100 vezes 1,05 igual a R$ 105. Reais. Portanto, daqui a um ano, estes 100 reais estariam valendo 105. E em dois anos? Bom, se a taxa de juros para os próximos anos continua sendo de 5%, então, no ano 2, teremos os 105 do ano 1 um, multiplicados por 1,05, que nos dariam 110,25. R$ reais. 110,25, reais né? Vamos falar direito. Por esse exemplo, já dá para notar que, se você recebesse os meus 100 reais hoje e aplicasse esses 100 reais em papéis do governo a uma taxa de 5% ao ano, isso seria muito mais vantajoso para você. Em dois anos, você provavelmente teria R$ reais e 25 centavos. Parece, eu sei que parece uma diferença pequena, mas é importante para que a gente entenda a lógica do valor presente. Este é o nosso objetivo aqui, por isso, mesmo sabendo que a opção 1 é mais interessante que a opção 2, vamos ver o que representam aqueles 110 que eu prometi pagar a você em dois anos no valor de hoje, no valor presente. Nós vamos fazer o cálculo da mesma maneira, considerando a taxa de juros de 5% ao ano, só que de modo inverso. Agora, nós partimos dos 110 para saber quanto eles valem hoje. O inverso da multiplicação é a divisão, certo? 110 dividido por 1,05, que é a taxa de inflação, dá algum número aqui. Mas ainda não precisamos calcular esse número porque eu quero mostrar uma coisa para você agorinha mesmo. Só segura a onda aí. 110 dividido por 1,05 é o valor do ano 1. Hoje, o que acontece é que eu tenho esses 110 dividido por 1,05 divididos novamente por 1,05, certo? Então, na verdade, eu tenho 110 dividido por 1,05 ao quadrado. Eu fiz questão de mostrar isso porque é uma terminologia muito comum no estudo do valor presente. É interessante que a gente comece a entender as coisas dessa maneira. Aqui vale uma ajudinha da calculadora científica e aí a gente faz a conta. 110 dividido por 1,05 ao quadrado é igual a Olha só, 99,7 é alguma coisa, então, 99,77. R$ 99,77, mais ou menos, seria o valor presente daqueles 110 que eu te prometi pagar em dois anos. Não custa lembrar, nós estamos falando aqui de uma taxa de 5% ao ano. Isto é para simplificar, faz parte do nosso exercício. Mas, na verdade, no mundo real, digamos assim, o que é importante a gente entender é que essa taxa de juros nem sempre vai ser igual em todas as ocasiões. Existem previsões econômicas. É por meio dessas previsões que nós devemos pautar os nossos cálculos, ok? De qualquer maneira, o que este pequeno exercício nos mostrou até agora é que vale mais a pena ter R$ hoje do que R$ 110 daqui a dois anos, porque R$ 110 daqui a dois anos não equivale a 100 hoje, equivale a R$ 99,77. É muito mais interessante que eu te pague os R$ hoje como prometido. Então, a opção 1 está ganhando da opção 2. Mas, agora, a gente vai dar uma olhada na opção 3, porque tem aí uma situação completamente diferente. Eu não estou te prometendo um pagamento único daqui a dois anos, eu estou te prometendo pagamentos parcelados em três momentos distintos. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, na verdade, funciona do mesmo jeito. Temos que trazer os valores do ano 1 e do ano 2 para o valor presente. E como é que a gente faz? Nessa opção, eu estou te pagando 20 reais hoje. Então, 20 reais é o que nós temos hoje. E eu vou te pagar mais 50 daqui a um ano. Portanto, 20 mais 50 dividido por 1,05, que é o valor dos juros em um ano, certo? Ok. E eu também vou te pagar R$ 35 reais daqui a dois anos. Portanto, se eu somar esse valor ao meu cálculo, tenho aqui 35 dividido por 1,05 ao quadrado, certo? Vamos usar aquela boa calculadorazinha científica para nos ajudar neste cálculo. É 20 mais o valor presente de 50 em um ano, mais o valor presente dos 35 em dois anos, e isso dá 99,37, mais ou menos, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo muito claro de como funciona o valor presente. No dia a dia, nem sempre é tão simples assim, tá? Se, por exemplo, alguém oferecesse uma proposta para você do gênero, você paga uma parte agora, outra depois e outra lá na frente, ou então, você só vai pagar daqui a dois anos, como é que você decide? Por isso, é importante que a gente pense sempre nesse tipo de pagamento considerando o valor presente do montante a ser pago. Será que vale mais a pena eu pagar agora ou aplicar esse dinheiro e pagar daqui a dois anos? Mas aí, qual será o valor correto a receber? 110? 110,25? E olha só o que pode acontecer com os parcelamentos, tá? A princípio, parecia bem interessante receberem suaves prestações, não parecia? Mas pelo valor presente, essa foi a opção menos interessante, porque os valores pagos nos anos 1 e 2 trazidos ao valor presente e somados aos 20 reais que paguei hoje, somam só 99,35 7 centavos. Mas lembra, gente, tudo isso depende de cada situação. Aqui a gente só tem um exemplo, mas se a gente tivesse uma taxa de juros menor, o que aconteceria? E se as parcelas fossem diferentes? Será que o parcelamento seria mais vantajoso? O importante é a gente entender que, muitas vezes, diante de tantas opções que envolvem números, pagamentos, parcelas, a forma mais acertada de decidir é trazer tudo para o valor presente. Muito bem, vamos encerrando mais um encontro e espero que você tenha gostado do que viu. Olha, Um forte abraço para você e a gente se vê por aí. Até mais!